Carol, o que você faria se eu morresse? Por que você só faz perguntas estranhas? Responde logo. Eu não consigo nem imaginar. Um mundo sem você é um mundo sem alegria. Mas isso nunca vai acontecer, então não preciso me preocupar. Já tá ficando tarde. Mas melhor eu ir, o meu vai ficar meio bravo. Acho que vamos embora também. E amanhã a gente se encontra no meio da vila, ok? Ok. Até, Até amanhã. amanhã. Bem-vinda de volta. Bom, como foi seu tipo Violet? Ótimo. Bom, você está animada para amanhã? O que vai ter amanhã? O festival! Na manhã vai ser o melhor dia. Oi, Violet. Tá animada para o festival? Você tá muito quieta hoje. Também não sei como que eu tô assim. Tô sentindo uma sensação estranha. Deve ser coisa da sua cabeça. Vamos nos divertir até a hora dos fogos. Finalmente os fogos! O dia passou rápido, né? É que o universo queria ver os fogos também. Eu acho que não é isso, mas ok. Aqui... Olha os fogos! Hoje foi incrível! Ainda que dia acabou rápido. Verdade, hoje foi incrível mesmo. Carol, eu preciso te fazer uma pergunta. Pode falar. Vamos ser melhores amigas para sempre? Sim, para sempre. Melhores amigas. Sim, para sempre. Melhores amigas. Eu nunca superei aquilo. Eu estava sempre... sozinha. Sem minha alegria. Um mundo sem você é um mundo sem alegria. Sem a única coisa que me alegrava. Na escola eu não tinha ninguém. Eu não precisava de amigos novos. Eu precisava dela. Mas eu sabia que ela. não iria estar lá comigo. Nunca mais. Um dia ela simplesmente apareceu como se nada tivesse acontecido. As outras crianças me chamavam de Luca e eu não sabia o porquê. Achou que só eu podia ver ela. Mas tudo mudou no ensino médio. Ai, que susto, mulher! Desculpa aí. Mas, e aí? O que aconteceu pra você sair correndo assim? Eu não sei direito. Eu vi uma menina e só consegui correr. Meu coração acelerou. Bom, eu vim aqui porque eu vi você correndo. E eu fiquei preocupada, sabe? Achei que tinha acontecido algo. E eu vim confirmar se tá tudo bem. Moça?